qual é a dúvida, Fred. Eu não sou não, obrigado não, não, a escolher não, para... não, não, não, não, não, não. Pastor, vamos, temos que ser realistas no, no país em que nós vivemos. No país em que nós vivemos, temos que ter um partido. Não temos? No o... país em que nós vivemos, temos que ter não partido. Temos que ter partido. Eu continuo a dizer que não temos que ter partido. Eu estou a afirmar que eu não tenho partido. Então, como é que você vive? Como é que eu vivo? Os grandes contratos, os grandes negócios que eu você tem. Quantos negócios? Os grandes negócios. O negócio lá. O Governo, por si, Estás a ver? Quando tu, o governo tem um governo, o governo é escolhido por uma maioria, esse governo representa-te. E vou dizer: tem-se, senhora, instituições, instituições governamentais? Espera, sim, mas sim. Mas por que, que as marcas têm que ser necessariamente de um partido? Eu não vejo as coisas dessa forma, eu acho que aqui é um mal entendido. Espera, é assim, isso, eu, essa é a tua percepção, não é a minha percepção e não é a percepção de muitos moçambicanos, para tá a perceber? Não. É assim, logicamente que há uma pressão muito forte sobre pessoas que têm um pensamento como o meu, está a ouvir eu que sei, é um... O Stuart agora está um cantar pensamento... Pouco no Poder, toda hora Pouco no Poder. nem agora, a minha atitude sempre foi essa. De ficar bem claro, eu não tenho partido, não tenho cartão de nenhum partido, Sério? não tenho reuniões partidárias, nunca participei. Participei em nenhum em, em nenhuma campanha Mas é só tu veres a história, vai atrás investiga, nunca fiz um espetáculo de, de, ou alguma campanha política para partido nunca fiz, as minhas campanhas sempre foram feitas no secretariado técnico da administração eleitoral, que é o STAI. foram campanhas cívicas para levar ah. o povo a votar ah. Estás a perceber? Não então, quero. eu percebo, eu quero que as pessoas, e tu não precisas eu estou-te a dar essa luz, essa visão Mas, tu não então... precisas, é assim, para tu desligar Tu sabes qual é um dos maiores problemas que o amigo? tem? Ué. É a dependência financeira e económica. Tu, quando dependes financeiramente e economicamente de um sistema, tu automaticamente ficas sem força nem liberdade de expressão. O sistema tá com... está com... Mas, calma, o sistema está com... As pessoas, o sistema educa as pessoas. Tás a, a belo prazer para ter um resultado, ou estás a perceber... Então, as pessoas nunca vão crescer com o pensamento livre, as pessoas, os, os miúdos já crescem, quase todos eles instrumentalizados. Isso não pode acontecer, não pode. Então, é por isso que, por exemplo, quantos anos tu tens, Fred? 37,4. Tu és miúdo, tu nasceste depois da independência, 37 anos nasceste depois da independência. Tu já estás dentro de um sistema. Eu não, eu venho de um outro ah, sistema. Quando se deu a independência eu tinha 16 anos, ouviste? Eu vivi os dois sistemas. Percebes? Então estou a dizer toda a gente que nasceu dentro desse sistema já nasce já perceber e nasceste numa altura de partido único e nós recebíamos todos nós tanto tu como eu recebíamos orientações de um partido, de um governo. Então o teu pensamento nessa altura já não era livre. A liberdade era uma liberdade que era, estava dentro dos nossos, de, de, de, de uma caixinha fechada. Que...